Quando a gente conversa e fala que trabalha com propósito, existe uma série de questões e as pessoas acham que trabalhar com propósito significa fazer voluntariado, altruísmo, só depois que você se aposenta, que você não, não vai ter uma remuneração financeira, que a gente vai viver de luz, só fazer o bem e que está tudo bem. E... Não é bem isso. Na verdade, é uma mudança no seu comportamento e na sua atitude com relação ao como você enxerga o trabalho na sua vida. E trabalhar com propósito é muito uma... é um olhar de abundância, um olhar de prosperidade e de entender que aquilo que você faz não é só para o seu privilégio, só para o seu status, para as suas conquistas pessoais, mas que você pertence. A uma comunidade. É aquele momento em que você sai de só querer resolver a sua satisfação pessoal para entender que você é parte de um todo, que você contribui através do seu trabalho, das suas habilidades, do seu esforço para resolver problemas coletivos, e isso pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro da sua casa, pode ser numa comunidade, pode ser sim com ONGs, com trabalhos voluntariados, mas é você estar a serviço efetivamente. O trabalhar com propósito ele exige muita coragem, porque é aquele momento que você tem a visibilidade dos seus valores, daquilo que é importante para você, das suas dificuldades também. Né? E você se coloca no mundo, se coloca naquele ambiente né, corporativo ou naquela comunidade na qual você trabalha e disponibiliza o que você tem para oferecer. Né? Não necessariamente aquilo que os outros esperam de você. Então, é uma linha tênue a gente falar sobre esse, essa disponibilidade né, de se trabalhar com propósito para que as pessoas entendam o comportamento. Uma outra oportunidade também quando a gente trabalha com propósito é que a gente percebe que a gente começa a se conectar e criar redes, sejam de networking, sejam estratégicas, com pessoas que têm os mesmos interesses e valores que você. É um trabalho quase que orgânico que muitas vezes a gente tem objetivos comuns, similares, a gente compreende algumas causas e a gente vai se aproximar dessas pessoas que também têm esses interesses. Então isso é uma, um valor muito grande e às vezes você não planejou tudo aquilo, mas as pessoas vão se conectando porque elas têm interesses em comum, elas têm como objetivo contribuir e estar a serviço por causas similares. E, de novo, lembrando que causas não necessariamente são penas, ações de voluntariados ou de grandes altruísmos, não. Podem ser coisas muito simples. Pode ser algo dentro do seu ambiente corporativo ou até mesmo dentro do seu condomínio. Né? A, a, a gente fala, quando a gente está ali no nosso condomínio, na nossa com comunidade, fala, poxa, reciclagem é algo que é relevante para mim. Isso pode ser uma causa para você. E se você liderar um projeto, você estiver a serviço para contribuir com esta causa, você está colocando né, a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu talento e você está puxando uma fila por um trabalho que tem significado para você, né, que tem um porquê para você e aí você percebe que você impactou e aquilo faz sentido para você, não necessariamente para o seu vizinho ou para alguém que convive perto de você. Por isso que é tão difícil a gente entrar em consensos, né, quando a gente tá falando sobre sistemas um pouco mais reflexivos, né, sobre propósitos, sobre valores, tá muito alinhado aos nossos fatores motivacionais. E para isso exige, de novo, eu sempre falo, né, um autorrespeito respeito muito grande, porque o que é importante para mim não necessariamente é importante para você, mas eu te respeito como um indivíduo, como um ser humano. Né? Eu não necessariamente vou concordar com tudo aquilo que você está trazendo ou com, com a sua causa. Mas é a gente ter esse discernimento e esse respeito. O meu grande recado aqui, para que a gente trabalhe com propósito, é a gente entender né, e nos colocar à disposição para liderar projetos, liderar pessoas, liderar comunidades e estando a serviço. Então, a gente fala que um líder que inspira confiança, ele é aquele que diz como eu posso estar a serviço, como eu posso contribuir para que você, né, para que a nossa comunidade, o nosso escritório cumpra com as nossas metas e eu possa te servir, te ajudar e contribuir com aquilo que eu tenho, com os meus conhecimentos, as minhas habilidades e é isso que eu posso te oferecer nesse momento. Então, perguntar sempre como eu posso estar a serviço certamente vai te ajudar a trabalhar com mais propósito. E se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim aqui no YouTube não esqueça de compartilhar. Esse vídeo, se inscreva no link abaixo, nos nossos workshops, nos nossos treinamentos, para que você possa realmente ir além. Como eu sempre digo, muito obrigada por estar aqui, por desejar ser a melhor pessoa que você pode ser. Isso é mais do que suficiente.